O direito ao aborto e a atuação de profissionais de psicologia em temas relacionados aos direitos da mulher foi a questão central na mesa redonda com o tema Interrupção Voluntária da Gravidez, Direitos Humanos, Saúde Pública e Psicologia, que integrou o segundo dia de programação do 4º Congresso Brasileiro de Psicologia. Para a pesquisadora Valesca Zanello, é preciso desnaturalizar a maternidade. Primeiro, se a gente pensar de um ponto de vista histórico, né, eu citei uma autora que é super importante, que é a Badanté, ela faz uma leitura sobre a maternidade, mostrando como na Idade Média, as mulheres, elas, principalmente as que tinham condição, obviamente, elas deixavam os filhos para outras pessoas cuidarem, e os filhos retornavam com três anos de idade, já fazendo né, cocô no pinico, amamentado, e que isso não era um problema. Não era, não era geradora de nenhum tipo de culpa ou coisa assim. Então, a maternidade, ela tem uma função política, principalmente a partir do século XVIII e XIX, onde as mulheres vão ser convocadas a se transformarem em mães. Ela destaca também a atuação do Conselho Federal de Psicologia, que se posicionou recentemente sobre o tema. Nós defendemos que temos que é, trabalhar essas questões a partir de um entendimento laico, onde o Estado tem um papel a representar aí, as mulheres têm o direito, nos casos do aborto legal acessar esse aborto. Para a conselheira Amado Porto, é preciso que os psicólogos questionem seu papel e suas convicções quando lidam com casos de aborto. Os funcionários que trabalham nesses serviços especializados não estão devidamente preparados para lidar com o tema, considerando a questão do tabu que ainda existe, né, das questões religiosas né, que existem relacionadas ao tema. Professores e alunos de psicologia participaram do debate para entenderem melhor a questão. Esse tema é um tema bem polêmico e é sempre bom você saber mais sobre ele, né? conhecer os prós e contras, que os pensamentos das pessoas né, a respeito desse tema. Essa discussão é uma discussão delicada, né, em que a gente possuímos diversos especialistas com pontos de vista diferentes. Então, para a academia, né, para nós, professores e estudantes, é importante ouvir os dois lados, de forma neutra, objetiva, mais focado na ciência, né, e menos nas crenças, menos na questão da religião, enfim, o intuito de trazer os estudantes, não só para essa mesa, como para todos os outros conversando sobre, posters, é mostrar a diversidade de estudos da psicologia.